E também nossa, o nosso grupo também fez uma panfletagem durante a semana. Estivemos aqui dialogando com a comunidade, colocando nosso, nosso material nas caixinhas de correios aqui das casas. Ah, queria agradecer, aproveitar aqui e agradecer todos que estão se envolvendo com a nossa candidatura, nossa campanha. Está muito legal. Já são mais de 20 propostas lá no nosso, no nosso site. Murilo Azevedo 50.com.br Também na nossa fanpage Que está bem movimentada O pessoal comenta, curte Compartilha o nosso material uh, Temos já propostas de cultura Participação popular Transparência, educação uh, Meio ambiente Enfim, é, de todas as áreas né? Pediram proposta e nós colocamos Nós temos Diferente aí de outros candidatos que há pouco tempo Nem tinham o problema de governo impresso, enfim, o pessoal não está não perdendo tempo. Então estamos aqui na Avenida Esmeraldino Prazeres, a antiga PC3. Vou dar uma girada aqui. É. Ah, uma avenida que ficou realmente muito bonita, é bem, bem organizada, ficou ampla, mas tem um... um nem vou chamar de detalhe porque eu acho que hoje em dia você não colocar numa avenida dessa magnitude uma ciclofa ciclofaixa é, uma, é um absurdo gigantesco. assim Dá de ver que aqui na região, aqui nesse, nessa comunidade, a bicicleta ela é muito utilizada. Pessoal que vai para a escola, pessoal que vai no posto de saúde ali na frente, aqui no campo que vai aos supermercados aqui grandes inclusive então você faz uma, uma avenida desse tamanho não coloca uma ciclofaixa é um é um absurdo assim não não, não, não, não tem nem como dar nome para isso então realmente falta uma ciclofaixa aqui bonita aqui na, na nessa nessa avenida poderiam ter feito já já no projeto para não ter que agora uh, quebrar Ter que quebrar ela e fazer uma reforma deveria estar no projeto. Inclusive é uma coisa que a gente vem debatendo, é fazer uma lei, um projeto de lei que avenidas desse tamanho, por exemplo, sejam obrigadas já no projeto constar uma ciclofaixa. Não, não tem como hoje em dia admitir que não tenha sequer um metro, não tem nada. Olha lá, não tem nada pintado, não tem nada, não tem sinalização para bicicletas ou transporte alternativo, não tem nada. Então Fica aqui a nossa. Inclusive, ouvimos isso da comunidade, eles se eles, eles reclamaram disso. É, nesse sentido, ainda, aqui no bairro, aqui atrás temos o. Né, lá atrás temos o cemitério da cidade, o histórico cemitério de Biguaçu. Ele está visivelmente super lotado, é questão de anos aí para não, não conseguir enterrar mais ninguém. Desconheço que a prefeitura tem algum planejamento de construção de um cemitério em outro local. Aquele ali não vai dar mais. E, então, realmente, é, precisa já ir pensando, né, projetando aí esse novo cemitério de Biguaçu. É possível, andando pelo bairro aqui, a gente também vê que o crescimento é uma comunidade que cresceu muito, mas de forma desordenada. São muitos condomínios mais ali à frente, lá na região do CTG, uh, tem muito, muitos condomínios e nós não vemos o crescimento de equipamentos públicos no, no, na mesma, no mesmo sentido. Né? Temos um posto de saúde aqui na frente e temos também uma escola aqui, aqui ao lado mas então os condomínios, loteamentos, uh, eu acredito que que não tenha, não tenha crescido junto com isso a nossa, a nossa, os equipamentos públicos, né, como eu falei anteriormente. Então tem que ver isso também. Uh, o crescimento ele é sempre bem-vindo, mas ele tem que ser organizado, né? Uh, tem aqui o nosso nosso companheiro Luan falando que falta ônibus aqui também na, na região, sempre, né? O transporte público, uh, ele sempre deixa, deixa a desejar, enquanto ele for aí, estiver na mão, nas mãos das oligarquias, e ele sempre vai deixar a desejar em questão de horário, de preço e de qualidade, né? Uh, inclusive dizendo que o horário dos ônibus são o mesmo há 10 anos, isso é um absurdo. Eu sei também aqui, comentaram que falta água na região, é preciso ver isso com a Casan, né, que, é que é quem administra a, a questão da água aqui na cidade. É preciso urgentemente ver isso, o pessoal fica na mão aí durante o dia. É, ainda aqui no, no, no, no bairro Fundos, é, ali na, no lado daquela estação da, da Celeste, ali é uma conhecida área industrial. Faz muito tempo a, a, a prefeitura decretou que ali seria uma área industrial. Algumas empresas chegaram a se instalar ali, mas ainda tem uma área bastante terrenos vazios. Então eu acho que tem que dar utilidade para aquilo ali, né? tem que ver qual é a vi viabilidade e dar um destino do jeito que está. É, né, o desenvolvimento econômico, ou enfim, tem que dar uma utilidade para aqueles terrenos. E, inclusive, o atual governo prometeu ali trazer um campus do IFESC, né fazer uma escola técnica e tal. Uh, não cumpriram, né, não se sabe o que, que houve, é, foi uma promessa de campanha.